Bora fazer o evento sazonal? Horizon 4, hoje nós vamos pegar o que aqui? Um GMC e um Bugatti Divo, cara, raridade. O que, que tem na loja do Fusatom? Tem um carro velho aqui e um Porsche aqui, ó. O que, que tem de fácil pra fazer aqui primeiro, cara? Deixa eu ver. Tem uma placa aqui, uma placa de perigo. Vamos fazer essa placa aqui. Ixi, essa placa aqui é chata, mano. Eu tô ligado qual é. Tem que ficar daqui, ó. Cara, esse aqui não dá certo com o Rimac, esse aqui não dá certo com o rimar que eu já tentei. Já tentei fazer esse aqui com o rimar uma vez. Deu ruim pra caramba. É porque esse aqui, ó, é específico, ó. Esse aqui tem que saltar. Eita lasqueira, vamos ver. tem 292. Qual que é o próximo aqui, meu nobre? A gente tem aqui um radar de velocidade. Tem que passar 260 aí? 225? Beleza. Agora eu quero ver. Ó o brabo. Runiga RS200 classe S2. Velho. Esse é brabo, brabo. Brabo. Não tem nem como. Cadê o próximo aqui, meu nobre? Ah, a gente tem aqui uma área de velocidade Bora, Lambo Ei, rapaz Essa aqui era boa, viu? Esse carro É bom Olha os V12 Padrão do Horizon 4 Só tinha V12, né? Só dá para andar nesse jogo aqui com V12 e V8 Qual que é o próximo aqui? Ah, agora tem três corridinhas aqui, né? Vamos ver essa primeira corrida aqui, ó Classe D Bora lá, vamos entrar aqui no evento Eu só vou trazer uma corrida com esse Ford Escort aqui 1977 Bora lá, Escort essa pista aqui eu não tô lembrado dela, não. Nossa! A suspensão dele tá bem flexível. Olha os mini. O Rei salou que o modo online do Horizon 4 tá lotado. Eu acho que tá mais lotado é o aleatório. O aleatório deve tá lotado mesmo. Agora personalizado, acho que não. Rapaz, eu vou jogar a quinta aqui, ué, porque o carro tá. Vou jogar a quinta aqui, porque o carro tá cansado. Olha! Calma, Mini! Calma, Mini! Toque de corrida, Mini! Toquezinho de corrida. ó, oh, rapaz. Calma. A pedra. Hey, mas eu me diverti com esse jogo, cara. Nossa. Esse Roraes aqui foi louco, viu? Esse aqui foi louco. Caraca. É o, é o minizinho, aquele lá é o minizinho. É o minizinho. E esse aqui é o escorte. Europeu. Europeu. Volante ao contrário. 50% da corrida. Oh. Tomara que a próxima corrida seja em classe mais alta, né? E eu lembro do, do traçado das pistas aqui tudo. Se eu entrar no online aqui da página, é a corrida. Rapaz, eu prefiro o, o, o mini, o, o carro o mini pequeno do que o outro mini, que é... eu não sei como é o nome dele, é um mini grande, né? vou é... falar nada, que os caras ficam pegando um pé os caras pegando um pé matando a saudade de Horizon 4 ei, rapaz ai, ai esse aqui eu curti muito, muito, muito Modo online, hacker ou oh, Horizon 5? É, é tão arrumando rivais, né? Teve uma atualização ontem aí de 8 GB, estão apagando aí Apagou uns 5 milhões de tempos. o que que nós ganhou? O que que nós ganhou? Olha só, ganhamos um lance, estratos. É Cadê? Tem mais uma corrida aqui. No... São três corridas, né? Vamos ver essa corrida aqui. É tudo fora de estrada. Pelo menos essa aqui é A. Bora entrar aqui no evento. Beleza, tem dois carrinhos aqui. Esse Jeep é da hora, viu? Mas eu vou com esse rebeu aqui, ó. Pessoal, pediu para eu fazer o evento sazonal do Horizon 4. Eu tinha prometido que ia fazer pelo menos um, né? Um em cada update. Aí nós tá trazendo esse aqui. Parece que eu não dei sorte nesse evento aqui não. Vou ter que fazer mais um, porque esse aqui tem muita classe baixa, né? Nossa, eu peguei uma classe D ali, que pelo amor de Deus. Agora, é bacana ver que os desenvolvedores ainda estão investindo no Horizon 4, né? É um sinal de que o jogo ainda deveria estar na, no mercado aí. Mas se ele tivesse até hoje, todo mundo jogando, acho que o pessoal tava reclamando. Cadê o Horizon 5? Cadê o Horizon 5? Eu não aguento mais. Aí quando lançar o Horizon 6. Ah, cadê? É, é, nossa, eu não sei por que, que eles cancelaram. O Horizon 5 tá lançando esses 6 O Horizon 5 é muito melhor Se... Oi, Heitor, beleza? Boa noite pra todo mundo Sempre tem essa... essa discussão Pra mim o melhor modo online é do 3 O mapa do 4 é muito bom Mas o gráfico do 5 é animal, velho O gráfico do 5 é, eu acho, muito bonito Para finalizar essa corrida aqui. Tem mais uma, né? Parece não. Tem mais uma corrida. Espero que seja uma classe alta, né? É, deu um Hammer. Hammer Open Top. Qual que é o próximo? Aqui tem a última corrida, né? A última corridinha. Classe S. Boa. Bora entrar aqui, ó. Evento do Jeep tem esses aqui eu vou com o Jeep tá o, -o Cat essa pista aqui é louca ó essa aqui é a louca eu me lembro eu me lembro É muita potência pra esse carro aqui, velho. Que que é isso? Eita, lá, olha lá, ó. Tô falando pra você. Ainda bem que o Horizon 5 não tem cross na, na, na S1. O bichão fica doido, doido, olha. Tem um rio aqui, não tem? Eu acho que tem um rio aqui. Olha isso, meu irmão. Eita lasqueira com a planô bonito. É bonito mesmo o bagulho aqui. É aquele mapa pegada interior, né? Aquela pegada interior. Boa, zeramos aqui, ó. Ei! Menino. Essa foi cagada. Essa foi cagada. Olha lá, ganhamos um Jeep. Oh, esse jogo só dava carro top. Qual que é o próximo aqui, minha nobridade? Ah, rivais mensais. ó. Vamos fazer esse rival do, do Pagani aqui. Eu vou falar pra você. Tá no Ultra, tá? Só que o meu monitor é Full HD. Mas tá no Ultra, no talo. 144 FPS. Que isso. Ó, oh, não pode bater não. Senão suja a volta. Bater forte na parede aqui já era. Oh, e os carros aqui é tão equilibrado, né, cara? Classe S1 aqui você tem uma porrada de carro bom. Está molhado, hein, Fúria? Aí tirou onda. Hein? Bora, bora, bora, meu filho. Segura, segura, segura. Menino, nós tá no primeiro evento sazonal. Nós tá no verão aqui ainda. Agora que eu tô vendo. Cara, vamos fazer o Forza Tom aqui. Ó. Adquire e pilote qualquer monstro do Rally. A gente andou com aquele Runiga, né? Agora esse aqui é o quê? Ganhe 20 habilidades de Drift Extremo ou Drift com freio de mão. Ah, beleza. Cara, é só ficar aqui é, fazendo Drift no meio do mato, ó. Drift no meio do mato, aí ó, drift extremo, só ficar assim, que nem um maluco. Qual que é o próximo aqui? Ganho 15 estrelas em área de velocidade? Eu sempre fazia essa área aqui, ó, ela é bem facinha, 160 aqui, ó. Eu sempre fazia essa arinha aqui, pô. Nossa, qual é que eu bato no carro? É só ficar indo e voltando várias vezes até aparecer a mensagem do Forza dizendo que você conseguiu. Ó, aqui 170, já ganhei três. Só fazer aqui várias vezes. Qual que é o próximo aqui agora? Vença três eventos da série de Corrida na Terra. Três? Aqui, okay, é Aqui, gente, ó, no centro criativo, eventos de projeto. Aí tem um em alta aqui, ó. Essa pista aqui tem 0,2 km. Vamos entrar nela. Nossa, eu já fiz ela na quando o Horizon tava bombando, cara. É só fazer isso aqui três vezes. Eu não sei o que que é isso, tira. Ah! Isso aqui é um desafio de foto, né, cara? Tira uma foto de qualquer Hot Rods e personalizados lá na igreja da Broadway. Olha, a Broadway fica aqui, cara. Agora eu esqueci onde é que era a igrejinha, mano. Vou achar... Acho que é aqui a igrejinha, ó. A igreja aí, ó, a igreja. Bora, tirar a foto do bicho. Pronto. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer essa, a prova aqui. Vamos ver se eu acho corrida online. Vamos lá. Bora ver se vai entrar na corrida. Ó! Oh. Ê, rapaz, vai. Ih, eu tenho uma tunagem aqui. Ferrari 166. Bora. Essa pista aqui é louca aí, mano. Ih! Ih! Bora lá, bora lá. Tem um, um cara burro aqui na sala. Tal do neco Ô bicho burro. Qual o problema dos boot desse jogo aqui, velho? Tem um aqui tal de Neco ali que tá em é, terceiro, eu acho. Segundo. Ele é louco. Que isso? Não, ele não é só ele não. Deixa quieto. Deixa quieto, não é só ele não. Quer ver o cara tentar me tirar da pista? É corrida em equipe, meu filho. Os caras não sabem o que é a corrida. Não, foi a ideia do Mike Brown, né? As corridas em equipes. Vai vendo, vai vendo. Os caras é doidos demais, velho. Essas corridas de em equipe aqui nunca funcionou, né, velho? Na moral. Ai, ah, falar pra esse neco aí, tomar cuidado com o caneco, né? Esse neco aí é sujo, mano. Essa Ferrari não fosse motor esporte com o V8 da 458, mano a bicha virou uma esfuleta. Nossa, aqui tem umas pistas top nessa né? pista que eu gostava dela, mano. Correr aqui com o Alfa Romeo 8C de São Forza, na era bom, menino o bicho, era brabo demais. esse aqui eu vou falar pra você brabo. Ai. Beleza Meu Deus, corrida online em equipe É terrível terrível. Se eu conseguir entrar na ranqueada Eu faço ela, mas acho que não vai dar não Será que não consegue entrar na Deixa eu ver Ah, tem que puxar ali, né Deixa eu ver se eu entro na ranqueada Cadê onde é mesmo? Ah, aqui, né Aventura Deixa eu ver se eu consigo Ó, oh, inverno Festival Eu vou meter o... Deixa eu ver, um carrinho pra neve, né? Ué, cadê o favorito? É que classe é, meu nobre? Ah, é classe A? É inverno Que eu me lembro é o Nova, pô Bora com o Nova Bora lá, Diogo Bora lá, vamos lá Diogo, muito obrigado, meu querido Esse cara é Isso aí é bom, ó, TZ2 uh! Quase que eu bato ali na parede Bora, TZ2 ah, Aqui tem GL, viu, pai? Aqui foi mal, viu? Eita, eita, eita. Oh, o velho, era massa, não era? E TZ2 ficou para trás. Tem que saber escolher o carro, irmão. Pegar o carro, o carro certo, né? Eu acho que ele não viu que era pista na neve. Ele não viu que era inverno. Tomou na jabiraca. Boa, boa. Ranqueada, ranqueada. Tá tendo. Fomos pro rank 7. Aquilo ali nunca aumenta, aqueles pontos ali, ó. Terminamos aqui, cara, o evento sazonal de verão do Horizon 4 que o pessoal tanto pediu pra me fazer. Vamos ver o feedback da galera e a gente faz o restante, né?